Hum. É, se você vê tem um link, aí eu vou falar para o Miguel, né, que está projetando, o que, que é interessante, Miguel, já deixar uma janelinha aberta nele, né? Então, quando a gente for para aquele slide, é, geralmente, quando eu faço, o, o Angela eu que entro aqui e então, vamos fazer o fechamento, tá. né, de que ficou, o que, que ficou para vocês. Então, a gente fez uma dinâmica, é, entre eu com o QR Code, coloco o celular para no QR Code, ou entre no, no site do Mende e o, o código. E aí a gente já vai direto para aquela página, e a gente tá. fez uma pergunta, né, considerando toda semana, você já deu o salto de Bloom hoje, né? após toda essa semana e todas as reflexões sobre os objetivos de aprendizagem, onde você está na, ta na taxonomia, né, e aí a ideia é que eles entrem e votem, né, tá. aqui, não sei por que não está aqui, um pouquinho para baixo porque meu deixa eu ocultar aqui ó acho que o Miguel que vai ficar com essa parte seria legal clicar nesse show show image aqui tá vendo que vai aparecer a taxonomia para eles refletirem né então a Zenai vai ter falado ele já estudou na semana mas é só para deixar essa imagem e aí depois para a gente ver a votação Miguel é só apertar de novo aqui ó tá hide image e aí vai aparecer as coluninhas então, assim, é só uma brincadeirinha com eles. Ótimo. Né, para ver é. assim, como que eles estão com, com esse tema, que foi o tema da tá. semana. E posso aí... fa ah, posso tá. fazer uma sugestão? Ah, é, é. Esse, essa dinâmica vinha antes de, de abrir as dúvidas. Então, quando a Zenad fecha, eu peço para eles entrarem no Mente uh, e fazerem, a responder, é responder, né? Botarem, né? Melhor, eu não sei. A gente está fazendo geralmente no final, depois que faz todas as dúvidas. É. E como ela vai falar bastante, né? Assim, é, é a palestrante do dia, eles já ficam com todas as dúvidas ali, o Miguel já vai coletando. Então a gente fecha isso, e aí, de tudo que aí né? Que, Boa noite, comunidade da UFBC. Boa noite internautas, espectadores. Estamos aqui no webinário da semana 3 do curso Planejamento de Cursos Virtuais, Como organizar a sua disciplina. Estamos aqui com pessoas convidadas, pessoas ilustres. Antes de começar aqui as apresentações, se você estiver com dificuldade de não escrever chat, de aparecer o chat, Faz, deu uma atualização na sua página que deverá aparecer normalmente. Agora vamos começar as de, apresentações. Virtuais. É, vamos começar com um cumprimento geral de cada pessoa que está aqui. Então vamos começar aqui pela ordem alfabética. Professora Ângela. Oi, pessoal. A Zenaide. Olá, pessoal. Carolina. Boa noite, bem-vindos ao terceiro webinário. Miguel. Boa noite a todas e todos. Miguel, não estava combinado, aniversariante do dia. E o Max, que está no apoio aqui para a transmissão nesse webinário da semana, cujo o tema nós começamos aqui com o mapa de atividades e vamos abordar aqui os objetivos de aprendizagem. Então, nós temos aqui a nossa mediadora, ela que é a nossa professora do SEX, é bacharel e licenciada em ciências biológicas, é especialista em geoprocessamento, mestrado e doutorado em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente a é nossa professora adjunta da Universidade Federal da UBC. Senhoras e senhores, nossa professora Ângela Fujita, por favor, a palavra está com você. Muito obrigada. Então, para começar, eu agradeço o convite e pela possibilidade de contribuir, mesmo de uma forma pequena, para esse curso histórico da UFBC, é, e lembrar que a capacitação contínua do docente está pautada como uma ação do projeto pedagógico institucional, é, no item nono, das políticas institucionais fundamentais da UFABC, que são relacionadas ao ensino, e isso já foi abordado é, em algum momento, na verdade na semana passada, do curso. Uh, também quero registrar os meus sinceros sentimentos e respeitos a todas as famílias que são acometidas pela Covid-19 e pelas mais de 110 vidas que perdemos no Brasil. Então, uh, e também quero deixar registrado e expressar a minha assim, profunda gratidão e reconhecimento a toda a equipe da do NETEL, que vem promovendo o curso, e além de outras atividades e suporte a, aos nossos projetos, e também a todos os técnicos administrativos da UFBC que são a base da nossa instituição, e hoje estão de suporte, apoio e em tudo, uh, permitindo que a gente, a, nós, docentes, continuemos a executar as nossas atividades. Bom, uh, para começar a, a fala dessa, dessa, é, dessa semana, eu gostaria de retomar um pouco as ideias do que ficou no segundo webinar do PCV com o professor Luiz Bevilacqua e brilhantemente mediado pelo nosso querido professor Wesley Góes. Uh, eu destaco daquela, daquele webinar uh, a fala de que uh, o nosso desafio como professoras e professores da UFDC, é imenso, porque o nosso projeto pedagógico institucional é extremamente inovador. Só que qual que é o problema? Que nós, docentes, a nossa geração de docentes, com pouquíssimas exceções, viemos de uma geração que quando estudantes fomos totalmente adestrados a um sistema tradicional de ensino, em que nós, estudantes, recebíamos passivamente as informações que os professores eh, nos passavam. E hoje, né, com tanta tecnologia, com tudo isso, muitas vezes nós, e, é, e alguns de nós, ainda replicam esse condicionamento nas nossas práticas docentes. E, nesse contexto, eu, eu penso que a pandemia acabou nos trazendo um momento bom uh, e um ambiente propício para refletir sobre as nossas práticas, uh, sobre qual é o nosso perfil como professor, qual é o nosso papel como docente. E isso, acho que foi... Uh, abordado por todos nós na primeira semana do, do PCV, né. Então, compreender é, que nós, como professoras e professores, é, devemos incentivar a proatividade das nossas alunas e alunos como facilitadores e também uh, incentivar uh, que assumam o papel de protagonista no próprio processo uh, de ensino é fundamental. E ao mesmo tempo, para nós, é um pouco difícil, né, a gente ainda está caminhando rumo a esse entendimento, porque alguns de nós, eu me coloco nessa posição, precisamos descer daquele pedestal que, por hora, a sociedade, ou até mesmo nós, entre nós, nos colocamos como professores, doutores, pesquisadores de renome nacional e internacional, e entender que esse é um grande desafio requer que a gente assuma um pouco... É, que nós estamos em constante aprendizado e por isso que é tão grato ver tantos colegas da UFBC fazendo esse curso. Né? Uh, e nesse momento eu acho que também é importante quando a gente começa a falar do processo de ensino-aprendizagem, dos objetivos de aprendizagem, é começar a repensar, a discutir e a, a colocar né, é, como talvez é, meta ou algo que possa ser alcançável o fazer e ser extensão, porque quando a gente for falar, quando for falar da, da taxonomia de Boom e outros aspectos, é na extensão que a gente tem uma vivência na comunidade. A gente reflete a prática, uh, na prática, aquilo que a gente discute em sala de aula, a teoria, em que a gente aguça principalmente a nossa percepção sobre o que é o protagonismo, né? Porque muitas vezes nem nós sabemos o que, que é ser protagonista do nosso próprio processo. Imagina então uh, tentar. Uh, sensibilizar nossos alunos e despertar neles esse protagonismo que a gente tanto espera uh, na, no processo de ensino-aprendizagem. Uh, não sei se a maioria sabe, mas eu coordeno um projeto de melhoria do ensino da graduação que chama Q0. E isso e é uma ideia que veio, né, por isso que até é, enalteci os TAs, num café junto com o TA, o MIRTS, e desde o início do projeto a gente sempre tinha a identidade que o, o Q0, ele era como se fosse uma, um quebra-cabeça em que as peças se encaixam, né? uh, em que nós é, íamos trabalhar para construir algo uno, coeso. E eu trago essa analogia do quebra-cabeça para entender o momento que nós estamos passando, é, passando, e também nessa discussão que a gente vem trazendo. Né? Então, é como se cada aula, do cada semana do curso fosse uma, pe uma peça do quebra-cabeça que vai se encaixar para fazer um todo uno, ao mesmo tempo que nós, como docentes, né, como uh, agentes, é, somos uma peça que vai construir esse todo. Né? Então, se na primeira semana a gente refletiu sobre o nosso perfil como professores e professores da UFBC, de certa forma somos essa peça que vai contribuir para formar o todo que é a UFBC. Só que para poder construir, né, para fazer algo no coeso, a gente precisa entender o que é esse todo é chamado Fbc e isso foi feito na semana passada essa esse foi o ponto chave da discussão da semana passada você é, pode passar o primeiro slide por favor é, então é bem essa ponto essa a, a parte de cima desse slide né então é, para entender esse uno né, esse todo a gente tem o que o projeto pedagógico institucional buscando que é a missão da UFBC e ao entender isso, a gente pode começar a pensar no, no que vem abaixo, né, o curso que a gente está credenciado, é, e depois o plano de ensino, e então o objetivo de cada aula que vai ser estabelecido no mapa de atividade. Próximo slide, por favor. Uh, dessa forma eu vou convidar todas e todos para um momento de repensar do que realmente significa a missão da UFBC, né, o que, que é realmente promover, né, promover o avanço do conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundamentos básicos a interdisciplinaridade, excelência e a inclusão social. Próximo, por favor. E ao entender, ao refletir sobre uh, a missão da UFBC, a gente tem o que? nosso obje, o objetivo de cada curso que nós estamos credenciados, e a gente acha, encontra esse objetivo na construção do documento chamado projeto pedagógico do curso, né, então eu sou credenciada ao bacharelado em ciências e humanidades, então eu trouxe o objetivo do curso que está no projeto pedagógico, então, desenvolver, então o que é esse desenvolver o pensamento crítico-construtivo, promovendo uma sólida base teórica e metodológica nas áreas de ciências humanas e sociais em diálogo interdisciplinar com outros campos do conhecimento. Ao refletir, ao tentar identificar esses objetivos, no curso, daí sim eu posso pensar, próximo slide, por favor, uh, no objetivo da disciplina que eu estou dando aula. né? Uh, então, eu trouxe para vocês a disciplina é, o objetivo da disciplina é, Desenvolvimento e Sustentabilidade, que é a disciplina que eu ministrei uh, no quadrimestre passado em, em sistema GCE também, né, que é formar né, habilidades e competências básicas para que os alunos possam compreender e analisar teorias e evidências empíricas relacionadas aos processos de desenvolvimento e ao debate sobre a sustentabilidade. Feito isso, eu consigo começar a pensar. Daí, próximo slide, por favor, Miguel. Numa escala mais refinada e ponto a ponto, o objetivo da minha aula. Então, eu trouxe um objetivo de uma das aulas dentro dessa disciplina. Né? Então, o aluno ou aluna deverá relacionar os problemas ambientais. Né? Relacionar os problemas ambientais globais com os paradigmas e teorias do desenvolvimento. Próximo, por favor. Uh, então, ao fazer essa construção, né, essa desconstrução de cima para baixo, então, da missão, né, do, da UFBC para o curso, para a disciplina, então, na disciplina, onde eu tenho objetivo no plano de ensino, no documento chamado plano de ensino, ah, na aula, onde eu vou expor, onde eu vou trabalhar esses objetivos no mapa de atividades, né, é, e ao fazer isso, eu também tenho que pensar ao contrário, como cada objetivo da minha aula, que eu expressei no meu mapa de atividade, está relacionada a atingir o objetivo do, do, da minha disciplina, que está no plano de ensino, que ajuda, né, que está inserido, que está coeso com uh, o curso do qual eu estou credenciada, e como esse curso está é, relacionado, ele está coeso com a missão da UFBC. E ao fazer essa, né, esse exercício... Uh, Talvez é, muitos de nós, e eu, fi, quando eu fiz isso para preparar, eu me decepcionei, né porque parece que não há alguma coesão, parece que as peças não estão se encaixando. E, e não é para ficarmos angustiados, apavorados, porque isso realmente acontece, porque nós estamos num processo de constante construção. Né? Se não fosse esse processo, a gente nem talvez perceberia que essa coesão ainda existe, ou seja... Pe as peças estão totalmente soltas. Na verdade, a gente está agora no processo de tentar encaixar essas peças. Né? É, próximo slide, por favor. Então, eu convido a vocês é, a, nesse espaço, começar a refletir, ou continuar a refletir, sobre como as práticas e estratégias pedagógicas que estamos adotando, que estamos discutindo, ajudam a valorizar e a contemplar as diversas formas de aprendizagem das nós, das e dos nossos estudantes, é, e isso envolve é, profundamente refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem, o que implica em definir adequadamente, de forma bastante é, assertiva e sutil, os objetivos de aprendizagem. É, a organizar dessa forma o conteúdo que a gente pretende propor para os nossos alunos e nossas alunas, a definir quais estratégias de idade que a gente vai adotar, né, a planejar as vivências e, por que não, curricularizar a extensão nas nossas atividades é, de ensino. E isso vai permitir que a gente alinhe o objetivo, desde o objetivo da nossa aula, da nossa disciplina, do nosso curso, ao propósito educacional e a missão da UFBC Então, é sobre tudo isso que estamos trabalhando nessa terceira semana, e é com essa ideia que a gente deve construir os nossos mapas de atividade. E, é, pegando gancho, no nível hierárquico intermediário, uh, é, eu sei que a maioria dos cursos vai, está ou vai começar a revisão do, do projeto pedagógico. Então, cada um de nós, docentes, pode, fa pode fazer parte desse processo, e no final é o um momento ideal para que a nossa reflexão daqui seja colocada em prática nesse nível hierárquico. E agora, né, próximo slide, Miguel, por favor. É, para finalizar a minha fala, eu vou deixar uma, uma reflexão é, para então passar a palavra para a professora Zenade. Então, eu deixo uma reflexão, é se cada um de nós é um agente que vai garantir a integração, né, vai integrar, vai re, é, reconectar essas peças com o todo, que é o FABC, o que como podemos fazer diante do desafio que é conduzir uma disciplina de forma remota? Ou melhor, como está aí no slide? Como podemos produzir, né, conduzir né, uma disciplina remota, de forma remota, atuando como protagonistas do nosso próprio processo de se fazer docente no limiar tão sutil que existe entre o saber e o saber fazer na UFABC. Então, depois dessa introdução e desse momento de reflexão que eu fiz com vocês, passo a palavra para a nossa convidada de hoje, a professora Zenaide Abreu Soares Vieira, uh, em sua fala sobre os objetivos de aprendizagem. A professora Zenaide está, é, está em, é, fez pós-doutorado na UFMG, é doutora em estudos linguísticos pela UNESP, é mestre em educação pela Universidade Católica de Dom Bosco, licenciada em letras, português e inglês, pela FIFA Sul, é hoje professora e pesquisadora do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, onde atua como docente no ensino básico, técnico e tecnológico e na pós-graduação é professora permanente do programa de mestrado profissional e tecnológico em educação. Professora Zenaide, obrigada pela sua disponibilidade, vou fechar o meu microfone para sua fala. Muito obrigada. Obrigada, Ângela. Boa noite a todos. É, parabéns pelas reflexões e pela, pelos questionamentos e a gente sempre retoma o como, né. Como como fazer e como organizar uma disciplina remota, né, então, eu, eu começo a minha fala é, falando um pouquinho da minha experiência, para que todos entendam de onde eu falo, né? o Instituto Federal, ele trabalha com uma perspectiva de, é, trabalho com um princípio educativo, então, acredito que toda a minha contribuição nesse dia de hoje para vocês é no sentido de mostrar como que nós construímos os objetivos de aprendizagem, de que forma a gente tenta alinhar isso ao, ao processo de ensino aprendizagem e avaliação, né? Então, é, Miguel, você colocou a apresentação, não estou visualizando, eu gostaria de iniciar a minha fala com, é, com uma imagem, para a gente refletir um pouquinho, acho que é a segunda slide, Miguel, se você puder apresentar essa daqui. Eu eu sempre penso nessa imagem é, no sentido de que nós estamos diante de uma situação em que nós precisamos chegar a um a um lugar que antes nós sabíamos o qual era o caminho e como chegar e de repente a gente sabe que precisamos, nós precisamos chegar a esse mesmo topo, né, nessa montanha, e, de repente, os caminhos parece que ficaram nebulosos, ficaram, caiu uma neve e a trilha simplesmente desapareceu. É, então, eu, eu, eu começo a minha fala é, refletindo um pouquinho sobre essa imagem, que para mim representa muito, é, primeiramente, é, em virtude da minha experiência é, como em informação, por três momentos na Finlândia, em que eles... Eles buscam sempre isso. Uma, uma das coisas que eu pude compreender da educação finlandesa é de que eles buscam caminhos alternativos para chegar ao mesmo topo, né? E, e esse poema de um, de um finlandês, ele, para mim, é muito representativo, porque eu acredito que representa muito para nós nesse momento. Em que diz, você é prisioneiro do caminho que segue, somente a neve inexplorada é livre. Então, eu sempre vejo esse período que estamos atravessando nesse momento como uma oportunidade para a gente explorar novos caminhos e, quem sabe, chegar ao topo de uma forma até mais um caminho mais curto, né? Porém, para isso a gente precisa dialogar, a gente precisa construir redes e é nesse momento que eu também agradeço imensamente ao convite feito é, pelos organizadores, pelos formadores desse curso, para que eu trouxesse um pouquinho de contribuição, leve contribuição em relação a como construir os objetivos de aprendizagem, de que forma eu construo objetivos de aprendizagem com base em um currículo, por exemplo, organizado em, em conteúdo, que é o caso também dos nossos currículos para os cursos do ensino médio, do, da graduação e da pós-graduação também no Instituto Federal. Miguel, se puder passar para o segundo slide. Bom, então, é, como eu falo, minha fala parte da onde eu estou, né, sou professor da educação básica, Técnica, tecnológica, e tecnológica isso me coloca em uma situação de atuação, tanto no ensino médio, quanto no ensino superior, na pós-graduação, lá no Instituto Suenso. Então, a gente começa com os meninos desde o ensino médio e tenta, né, seguir eles nesse percurso acadêmico que, que, que parte desde os 15, 16 anos dos meninos. Eu trago aqui essa imagem que, para mim, ela representa muito ao que nós estamos, nós procuramos desenvolver no ensino médio para que eles consigam é, ingressar ou na carreira acadêmica ou na carreira profissional com, com, com sucesso. E que é, é no ponto, para mim, dessa primeira coluna aqui, que são os fundamentos, a fundamentação teórica que a gente discute um pouquinho mais hoje, quando a gente pensa nos objetivos de aprendizagem, os objetivos cognitivos de aprendizagem, né, então, a partir desse fórum, que aconteceu em 2016, o World Economic Forum, então, foram definidas essas, essa fundamentação teórica, essas competências, qualidades pessoais que os alunos do ensino médio precisam desenvolver para ingresso no mercado de trabalho, eu acredito que é algo que norteia não, não somente a educação brasileira, mas a educação mundial. Então, eu tenho que trazer um pouquinho da minha visão em relação a isso. Pode passar? É. Então, eu vou falar, é, tentar contextualizar um pouquinho sobre os princípios que, que guiam a nossa prática, né? Os motivos que levaram o a CETEC, a Secretaria de Tec... de, da Educação Profissional, a encaminhar vários professores, né, para a Finlândia, para que eles entendessem o contexto educacional daquele país e tentar implementar algumas ações, principalmente no contexto da educação brasile... eh, profissional brasileira, que é da onde a minha fala parte hoje. Então, nós temos aí é, estudantes, seja a nível médio, superior ou de pós-graduação, em que nós temos a missão de desenvolver os seus, eh, seus conhecimentos, não somente cognitivos, mas também psicomotor e afetivo, que entra no sentido de saber fazer, saber conhecer cientificamente, conhecer e ser, né, o knowing, doing e being, que é o, são os pilares que regem não somente a educação brasileira, mas também a educação profissional, ou a, a educação mundial. Então, nós temos aqui o, o princípio da educação profissional brasileira, que fala que é, nós temos que trabalhar um sujeito, desde o ensino médio, com esse desenvolvimento, partindo desses três aspectos, que é ciência, cultura e tecnologia, onde temos é, um adolescente aí que busca o seu desenvolvimento no e para o trabalho, né, não somente para o trabalho, mas sim no, pelo e para o trabalho. Então, é nessa vertente que eu trago para vocês alguns exemplos, espero que contribuam nessa fase da formação de vocês, de como, é, pensando na integração desses três fatores, pensando na integração da tecnologia, que é o, o como fazer, na ciência, que é o conhecer o que fazer, né, e na cultura, que é o ser aquilo que que cada um é, como que eu, que eu consigo integrar essas três vertentes, para que eu consiga desenvolver o que nós chamamos no Instituto é, Federal como o ser integral, né, o estudante nas, em todas as suas dimensões, né. É, pode passar, Miguel. Então, é, chegando, então, no, no grande objetivo dessa, dessa minha fala, então, quando eh, nós nos deparamos, nos deparamos com eh, conteúdos, enquanto professores, né, a serem eh, ministrados de uma unidade curricular em um período letivo, aqui, nós trabalhamos não por ano letivo, mas sim por semestre, então, são períodos curtos, de seis meses, a primeira coisa que nós procuramos a fazer é transformar o conteúdo em objetivos de aprendizagem. Aprendizagem. Tomando cuidado, porque nós estamos falando em objetivo de aprendizagem, e não objetivo de ensino, não seria o que o professor vai ensinar, mas sim o que eu espero que o meu estudante aprenda, né, então, existem várias taxonomias que, que direcionam, né, essa, a, a construção desses objetivos de aprendizagem, eu utilizo a taxonomia revisada de Bloom, porém, existem, a, pelo que eu percebi com a experiência de é, que nós tivemos na Finlândia, eles também utilizam uma taxonomia, eles utilizam a taxonomia solo como base para construção desses objetivos de aprendizagem, sempre saindo de, de níveis inferiores de aprendizagem, partindo para um nível superior. Então, de acordo com o nível que você quer que esse estudante atinja em determinado conteúdo em sua disciplina, em determinado tempo, você escolhe o, o, o verbo que você vai utilizar para que, para direcionar esse, o processo, né, que envolve o ensino, também, e a avaliação juntamente com a aprendizagem. Então, existe uma dinâmica de colocar sempre o objetivo de aprendizagem, é um processo, no nosso caso, que temos um currículo é, organizado em conteúdo, a gente passa por um processo de transformar o conteúdo em objetivos de aprendizagem, e o objetivo de aprendizagem em atividades de ensino, aprendizagem e avaliação. Eu vou mostrar para vocês como que a gente tem feito isso é, aqui no campus. Nós, quando eu digo nós, um grupo de professores do Instituto Federal que procura fazer esse movimento para facilitar um pouco a chegada ao topo, né, e... e diante desse panorama de como fazer isso, não somente construir os objetivos de aprendizagem, mas como chegar ao topo em um período que nós fomos né, desafiados a, a lecionar online. Então, a taxonomia de Bloom, como eu disse, ela parte de níveis inferiores para nível, níveis superiores de aprendizagem, que vai do lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, dependendo do seu tempo é, de, de carga horária para desenvolver determinado conteúdo, você escolhe qual verbo você vai utilizar. Então, é, aqui eu trago alguns exemplos, né, do assistindo, participando e aprender fazendo, né, onde tem alguns exemplos do que o professor pode orientar para que o estudante chegue a tal objetivo. Pode passar, Miguel? Aqui eu trago somente alguns verbos. É, na internet vocês encontram é, vários tabelas com inúmeros verbos como exemplos é, para que vocês construam esses objetivos de aprendizagem. Né? Eu utilizo a taxonomia revisada de Bloom, escrita por Ferraz, é, 2010, em que no próprio artigo ele já traz inúmeros objetivos, verbos, para facilitar essa construção dos objetivos de aprendizagem, que parte do recordar, entender, aplicar, analisar, e avaliar criar. Né? Pode passar, Miguel, só trouxe alguns exemplos para vocês. Bom, então, eu, eu, minha fala vai ser bem breve, eu trago alguns exemplos mesmo, então, primeiro, acho importante vocês entenderem esse Quais são as motivações para as experiências que eu vou trazer a vocês, que eu vou apresentar? Bom, o Instituto Federal, ele tem três grandes princípios. É, trabalho com princípio educativo, pesquisa com princípio integrado, pesquisa com princípio pedagógico e ensino com princípio integrado. Então, a gente tem esses três grandes nortes para direcionar toda a nossa ação é, pedagógica. Então, essas são as bases conceituais que justificam o Instituto Federal. Então, a gente tem esse, o ensino integrado, por isso que a gente parte sempre do, do contexto do ensino médio, onde tem-se um curso técnico integrado ao ensino médio normal, e ali a gente busca, de certa forma, uma integração, o que é um desafio para todos os professores da educação profissional, né onde nós temos o trabalho, de acordo com vários autores da educação, que, que discutem a educação profissional, como Marise Ramos, Ceavarta e Frigoto, que são grandes nomes, e que orientam como, como, como fazer isso. Então, se prestarmos atenção às bases conceituais do Instituto Federal, a gente percebe que que tem algo maior, não somente do Instituto Federal, mas de toda a rede, toda a educação mundial, não somente do Brasil, mas do mundo, que são esses três grandes eixos, que é ciência, tecnologia, então, saber fazer, é o saber conhecer, é o saber fazer e é o saber ser, nessa vertente de, nessa ideia da, do, da integralidade do ser humano, né? então, quais são as motivações para as experiências que eu apresento para vocês? É isso que eu vou apresentar, então, o que eu digo é sempre comece com o primeiro passo. Desde 2016, com a volta é, da formação é, que nós passamos na Finlândia, que nós temos tentado desenvolver várias ações onde se pensa em, em guiar a prática docente por objetivos de aprendizagem, não por conteúdo, tentando caminhos alternativos é, é, para que isso se torne um pouco mais menos complexo, né, traga um, uma, uma forma mais tranquila para que a gente consiga direcionar o processo educativo de uma forma integrada. Pode passar, Miguel? Bom, a primeira experiência que eu trago aconteceu em 2016, onde nós tínhamos o desafio de integrar várias disciplinas do ensino médio com disciplinas do curso técnico, em que a primeira coisa que teríamos que fazer é transformar o, o conteúdo que estava na emenda das disciplinas em objetivos, Bem, então, aqui eu trouxe quatro exemplos, mas eram seis disciplinas integradas, né, é, disciplinas da área, é um curso técnico em agropecuária, por isso das disciplinas silvicultura, é, bovinicultura de leite, né, e, e a extensão rural ali também, mas eram, tinham mais disciplinas em que nós fizemos esse, esse exercício de transformar, ok, primeiro passo foi refletir, ok, nós temos esses conteúdos para ser, para serem é, desenvolvidos durante um semestre, seis meses, o que que nós queremos, a partir desses conteúdos, então, seis professores em, em diálogo, a gente, cada um especialista na sua área, cada professor chegou a, aos seus objetivos de aprendizagem. Então, na época, eu era professora de língua portuguesa, de um terceiro ano de ensino médio, os objetivos que eu gostaria que eles alcançassem era de ler, interpretar e produzir textos argumentativos, reconhecer e usar a língua portuguesa padrão, reconhecer e utilizar as estratégias de argumentação. Então, quando nós escrevemos esses objetivos, partimos dos níveis propostos pelo Bruno, da taxonomia, que parte de um nível inferior para um superior. Por exemplo, reconhecer, temos um nível inferior. E usar já é um nível mais avançado, certo? E, dessa forma, os outros professores fizeram também o mesmo exercício. Por exemplo, identificar as principais características das raças leiteiras, conhecer o manejo de, de bezerro e assim por diante. Né? Pode passar, Miguel? Bom, feito isso, o outro grande desafio foi integrar de que forma que esses objetivos de aprendizagem individuais, de uma unidade curricular, poderia ser integrada quando um objetivo de aprendizagem que contemplasse as, mais de uma disciplina. Particularmente da área de língua portuguesa, eu achei muito tranquilo, porque envolve leitura, tudo que envolve leitura, interpretação e produção, para mim, é bem mais tranquilo, integra-se a qualquer área do conhecimento. Então, a gente chegou a esses sete objetivos, que é conhecer o perfil das propriedades, de, das propriedades e produtores rurais e propor alternativa para melhorar o manejo da produção do leite. Então, percebe que nesse primeiro objetivo tem mais de uma disciplina, são três disciplinas ali integradas, né, a língua é, a forma como eles iriam propor as alternativas seria ou a partir de texto modal, ou a partir de um texto oral, ou a partir de um, de, um, de, um, de um texto escrito, mas isso já traria a língua portuguesa, de certa forma, embutida. Por exemplo, no objetivo 7, apresentar relatos multimodais sobre o código florestal brasileiro. Então, já são objetivos que trazem a língua portuguesa claramente é, explícita. E, como resultado, é, eles tinham que demonstrar, né, quando a gente parte um trabalho dessa natureza, vem, vem sempre muito acompanhada ao, ao que o professor precisa fazer para que ele consiga desenvolver isso, ao que o estudante precisa fazer para desenvolver isso, e como o estudante pode demonstrar como ele, ele, ele aprendeu para que tanto o estudante como o professor possam avaliar esse processo. Então, só resumindo, no final de um semestre, eles, depois de visitas, depois de palestras, depois de várias ações que envolveram, eles construíram uma maquete onde fosse possível visualizar a contemplação dos sete objetivos de aprendizagem. Não só a maquete, mas eu trago outros não houve outros é, instrumentos que serviram como avaliação. Pode passar, Miguel? Miguel, esse exemplo, eu, eu, eu trabalho também no ensino superior, no, no curso, né, no curso de agronomia, é, porém, eu trouxe esses dois exemplos, um do ensino médio e um da pós-graduação, uma especialização em docência para a educação profissional, científica e tecnológica, para vocês percebam que a dinâmica é a mesma, né, o, o como como elaborar o, os objetivos de aprendizagem parte do mesmo princípio, da, da, da ideia de taxonomia, partindo de níveis inferiores para níveis superiores de desenvolvimento cognitivo. Né? Então, eu trago esse outro exemplo. Lembrando que eu estou falando de disciplinas que estavam sendo ministradas presencialmente. Né? Então, a emenda da disciplina era essa, a disciplina era abordar os processos de ensino-aprendizagem. Então, na ementa nós temos conteúdos, né, e, e nós tínhamos como desafio transformar os conteúdos em objetivos. Então, chegamos a esses quatro objetivos, descrever, analisar, avaliar, construir. Isso daqui para uma disciplina de 30 horas, para vocês entenderem é a questão do tempo, né, porque é algo muito importante a se pensar, é, de acordo com o objetivo, com o tempo que você tem para desenvolver isso, isso vai definir muito o seu objetivo, o seu nível, qual nível que você quer que ele chega a, a analisar, de compreender, de avaliar, e assim por diante. Então, nós tínhamos 30 horas, então, foram esses objetivos que nós chegamos, escrever, analisar, e avaliar chega já entra no nível do criar chega no nível no topo da taxonomia de Bruna né então, esses dois exemplos encontros e casos, temos aí a referência, 3 para quem quiser consultar como que isso qual, como que isso foi feito qual foi a dinâmica tem a avaliação dos estudantes o que que acharam quais foram os desafios então e aí eu trago um outro exemplo para compartilhar com vocês de uma disciplina Agora, online. É, Miguel, se poderia. Bom, é, essa experiência, eu não tenho ela ainda publicada, eu disse a Carol, está em vias de publicação, é, porque é muito recente, é, culminou com o que eu estava fazendo e, e a pandemia, e, e era exatamente isso que eu, que eu estava pesquisando, né. É, atualmente eu faço o pós-doutoramento na Finlândia, e lá a gente avalia, eu analiso a, a, como que eles, como eles organizam comunidades de professores, comunidades é, profissionais de aprendizagem, e, e para isso eu precisei entender como que eles organizavam essas comunidades que aconteciam online, e combinou com a, com a vinda da pandemia, nós passamos por esse processo, o Instituto Federal de Nova Andradina, o IFMS, como todo, encontra-se em atividades remotas desde março desse ano, então foi um momento em que eu me debrucei um pouquinho mais para entender como eles faziam para tentar, tentar olhar para a minha prática e tentar entender o que eu poderia fazer para melhorar a minha prática agora diante dessa situação que passaria a ser online, né, então eu tenho hoje, <risos> eu posso dizer, eu compreendi parcialmente como os professores de uma faculdade é, de ciências aplicadas é, na Finlândia fazem um curso de formação de professores lá, e o próximo passo é tentar agora transformar isso daqui para os alunos do ensino médio e da pós-graduação como, como fazer isso da forma como eles fazem. Então, como eu disse anteriormente, eles não usam a taxonomia de Bloom para definir os objetivos de aprendizagem, eles usam a taxonomia solo proposta por Biggs, mas segue o mesmo, o mesmo é, a mesma lógica de objetivos que procuram atender a, a níveis inferiores, seguindo para níveis superiores. Bom, então, o currículo deles, então, vou falar, eu vou compartilhar com vocês o que eu compreendi, espero que isso ajude-os a compreender também como que eles fazem, assim, tentando olhar para a nossa prática e tentando é, não implementar, mas sim é, usar daqui outra. Essa? Bom, então, retomando aqui, eu acho que o grande desafio nosso nesse momento é entender um pouquinho como elaborar objetivos de aprendizagem para disciplinas online. Né? Então, assim como vocês, eu também estou desafiada a fazer isso e, e busco em experiências, é, nessa experiência que eu tenho vivido com, com educadores finlandeses entender como eles fazem para para conseguir fazer isso né de uma forma encontrar um caminho na neve seria isso então eu trago aqui o exemplo de uma disciplina é, em nível de para eles é em nível de graduação né de formação de professor em que eles organizam eles têm uma unidade curricular e aí, essa unidade curricular, ela, ela traz o objetivo geral da unidade, assim como os objetivos específicos. Porém, eles, é, pelo que eu percebi, a forma, os termos usados são um pouco de, são diferentes, porém, é, muito, dialoga muito com isso que nós procuramos desenvolver. Então, é, o objetivo dessa aprendizagem, eu chamo a atenção pra, de vocês no sentido de que nós temos aqui no objetivo geral da disciplina, né, da unidade curricular, um, um objetivo de ensino e objetivo de aprendizagem. O objetivo de ensino é promover o desenvolvimento do professor em relação a, então, e o objetivo de aprendizagem é que eles usem as habilidades de diálogo para promover o aprendizado e assim por diante. E, a partir desse objetivo, vamos dizer, geral, temos objetivos específicos, que são nomeados de resultados pretendidos de aprendizagem, né, e aí eu destaco a questão da taxonomia, que eles também utilizam, né? como o estar familiarizado, como a nível de conhecer, o escolher ao nível de analisar e avaliar, usar a nível de criar, de, de, né, a partir do aprendido, já um nível bem superior e o entender que é, volta em um nível de, de segundo estágio ali da taxonomia de Bloom que é o de compreender, de entender, né em relação a esse objetivo geral. Então, preste atenção que eles é, partem de níveis inferiores e levam ao objetivo geral de aprendizagem. Então, é importante. É, é, é importante dizer que eles têm como princípios teóricos os estudos de Bix, que fala sobre a taxonomia solo, e assim como nós temos Bloom que traz a, a sua taxonomia, então eles também têm uma taxonomia que eles seguem. E a partir dessa taxonomia, eles criam os objetivos de aprendizagem e a partir dos objetivos de aprendizagem, eles constroem as situações de aprendizagem e a verificação da, da aprendizagem. Então, é, Biggs, ele traz uma proposta de alinhamento construtivo, né? ele e seus colegas constroem uma proposta de como alinhar o, o ensino, a aprendizagem e a avaliação ao objetivo de aprendizagem que você pretende, ao resultado pretendido de aprendizagem. Então, tem, tem essa sempre colocando no topo, um pouquinho diferente do que nós temos, coloca-se no topo o objetivo de aprendizagem, e a partir de então você define essas três, é, três práticas, né, de uma forma bem alinhada. Então, eu trago aqui um pouquinho do resultado da pesquisa recente que eu estou desenvolvendo, com, em colaboração com alguns educadores da UNC, da Universidade de Ciências Aplicadas de Ramelina, em que eu busquei analisar como que eles promovem o alinhamento construtivo, ou seja, como, se eles promovem a partir do que Bigs propõe. Então, o objetivo de exemplificar, eu acho que é isso, não de, de dar uma receita, mas de exemplificar como que isso é feito. Primeiro, temos o que aprender, o que o professor faz para que o estudante aprenda, o que o estudante faz para aprender, e como o professor e o estudante avaliam se isso foi aprendido ou não. Então, toda ação, que é atividade de ensino, aprendizagem e avaliação, tem como, tem como foco o objetivo de aprendizagem pretendido, né? Então, eles têm, no ensino online, eles trazem, eles utilizam o mudo, assim como pelo menos aqui no Instituto Federal, nós utilizamos o mudo da instituição, e o professor traz é, slides, vídeo-aula, textos de referência, não muito diferente do que nós fazemos, como acontece os cursos online, né, tradicionalmente acontece no Brasil, uma das diferenças que eu percebi é o roteiro, um roteiro é um documento em Word, que eles anexam, e aí eles colocam, é, prazos e o que o estudante tem que fazer e, e alinhada a esse objetivo, né? Por exemplo, essa atividade tinha como norte é, o objetivo de estar familiarizado com as teorias de comunicação e interação relacionadas ao indivíduo, comunidade e rede de aprendizagem, e aí... O que estava descrito na atividade, na orientação do professor é, a partir de três a cinco referências sobre diálogo e interação, alguma das quais indicadas pelo professor, então, quando se olha no ambiente virtual, tem vários textos indicados pelo professor sobre isso, responda as cinco questões. Ah, então, sempre tem essas questões norteadoras. Em análise, a partir do que Biggs fala, o que nós temos é atividade de ensino, que é o que o professor faz, é a seleção de referências bibliográficas, a apresentação de slides, e aí a elaboração de questões. Então, no ambiente tem os slides, que, que de certa forma, ajudam a, a responder esses questionamentos, né? e o que o estudante faz? Ele desenvolve, ele faz leitura desse material, e, e ele faz a leitura e a escrita. E como que o professor e o estudante vai avaliar que esse objetivo foi atendido, que é o estar familiarizado com, a partir de um resumo. Então, eu trago um outro exemplo também. Eu não sei como está meu tempo, se vocês puderem me ajudar, eu achei esses exemplos bem interessantes, para que a gente entenda, eu acho que eu estou... Avançando um pouquinho aí no, no próximo passo é. de vocês em relação. Não, pode ficar tranquila, pode ir indo, a gente tá bem. Ainda mais que a gente é, deu uma travada aí, pode ir. É, eu acho que é o próximo passo do curso, né, é, que é elaborar o plano de ensino, um plano de atividade a partir de, de uma estrutura. É. Então, eu acho interessante compreender isso daqui até para. Ok, eu transformei os objetivos, o conteúdo em objetivos de aprendizagem. Eu escolhi se, se eu quero um nível superior ou um nível inferior, de acordo com o tempo que eu tenho para essa disciplina. Né? Então, aí é, você vai para o próximo passo, que é organizar isso daí, de uma forma alinhada. Então, o segundo exemplo que eu trago é, em relação ao objetivo número dois, que é escolher os métodos de comunicação e interação escrita e verbal mais adequados para a promoção da aprendizagem. Então, preste atenção que os objetivos não são tão, tão grandes, assim. escolher os métodos. Então, o que, que o professor vai fazer para que ele consiga chegar a esse objetivo, ele consiga escolher, ele consiga fazer essas escolhas. Então, ele vai fazer seleção de referência bibliográfica, sites de busca, elaborações de diretrizes de análise. O que, que o estudante fará? Ele vai fazer pesquisa, seleção, leitura e escrita de análise de ferramentas digitais. E aí, ele, a questão dos textos, que eu achei muito interessante, que os textos também, parte de níveis inferiores, eu, como da área de letras, isso para mim fica muito evidente, parte de níveis inferiores e isso vai, vai para níveis superiores. Então, parte de um resumo... E aqui é pedido para que eles façam um texto descritivo e analítico. Então, já tentando essa questão da cientificidade no texto. Né? E a, a orientação é, encontre e relate cinco ferramentas diferentes para promoção de diálogo e interação. Escuta o uso de ferramentas digitais na promoção do diálogo e interação entre professor e estudante. Liste as diversas ferramentas e faça uma matriz SWOT. Com análise de suas descobertas, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. O que, que eu vejo aqui? Eu vejo que na própria atividade, a atividade propõe é, ações menos complexas e parte para uma ação mais complexa. Né? Também é, nessa dinâmica do, do, do, de níveis inferiores para níveis superiores. Né? E aí o terceiro objetivo que eu, essa daqui, foi interessante para compreendermos é, como que fica essa questão do, do síncrono e do né como que se desenvolve isso, uma vez que não temos um encontro presencial. Então, eu acredito que essa atividade 3 exemplifica bem isso. É, por exemplo, o objetivo é usar o diálogo, tanto no ensino online, como em ensino presencial, de forma a enriquecer a experiência de aprendizagem. Então, o que, que o professor faz? Ele faz a seleção de material bibliográfico e conteúdo, descrição de procedimentos, indicação de recursos, regras de produção, diálogo e interação. O estudante vai fazer? Ele vai fazer um planejamento e gravação de vídeo, ele vai fazer um resumo e análise do diálogo, apresentação oral via web conferência. E com a atividade, como que professor e estudante, como eles vão avaliar se eles conseguiram chegar... A, a esse resultado. Eles adotam o sistema de avaliação nas três dimensões, 360. Né? É, aluno se autoavalia, avalia o colega, e professor avalia o estudante. Então, existe esse tripé de avaliação. Então, é um texto dissertativo, argumentativo e a, a linguagem oral. Novamente, eu vejo aqui, percebo essa questão do, da complexidade, como que, o, que a avaliação ela vai se tornando também um pouco mais complexa. O que, que o professor pede, na verdade? Como que está essa orientação lá no Moodle? Ele coloca, faça uma gravação de um diálogo com alguém de 10 a 15 minutos, usando o celular, relacionado. Por exemplo, a educação, estudo, orientação de aprendizagem, orientação de estudo, orientação de carreira. Analise a sua gravação fazendo um resumo, páginas do seu diálogo. Para análise, use os materiais do Moodle atentando para as várias etapas do diálogo, e aqui ele traz um referencial bibliográfico que fala das etapas do diálogo. Aí ele continua tentando chegar a esse objetivo, de usar o diálogo, né, então, participe ativamente da reunião online, do grupo, dialoga e compartilhe sua descoberta. Então, aqui também há uma tentativa de, de promover uma situação para que ele é, exercite, para que ele demonstre que compreendeu essa, é, as etapas do diálogo, as características do diálogo, no caso, que era o objetivo de aprendizagem da, dessa, dessa, dessa aula. Né? E aí eu fecho com mais um exemplo, esse daqui exemplifica um pouquinho a questão de como trabalhar com referencial teórico, como que, como que eu alinho isso a uma atividade de aprendizagem que o aluno possa demonstrar que ele entendeu aquilo. Né? Então, o quarto objetivo é entender entender os padrões da dinâmica de grupo. O que o professor faz: seleção de material bibliográfico, descrição dos procedimentos de estudo. O estudante faz leitura, seleção, escrita e compartilhamento. Eles vão produzir um texto descritivo de três a quatro tipos diferentes de exercícios de formação de grupo. Então, é, no ambiente tem-se, familiarize com o artigo, com esse artigo desse autor sobre os estágios de formação de grupos. Encontro três ou quatro tipos diferentes de exercício de formação de grupo, ser usado na formação de grupos. Posso as respostas em uma página wiki comum no Moodle. Lembre-se de mencionar seu nome. Então, aqui ele promove, de certa forma, uma dinâmica em grupo no Moodle, em que eles buscam, tentam fazer com que o estudante faça isso, mas de uma forma, aquilo que vocês têm, pelo que eu percebi na universidade, a questão é, de conteúdos teóricos e conteúdos práticos. Pelo que eu entendi em conversas com a equipe de formação, vocês têm uma carga horária para desenvolvimento de atividades teóricas e uma carga horária para desenvolvimento de Olá, pessoal. Desculpem os problemas técnicos, mas internet... Como é, como é que falava o Faustão mesmo? Ao vivo tem dessas coisas, né? O, o plano A, faltou, a internet falhou, o plano B deu uma falha de energia elétrica, mas a gente está voltando aqui a transmissão novamente. Desculpem o, o áudio vazado de zap e vamos que vamos. É isso aí. Manda bala, Zenaide. Eu acho que você precisa colocar em tela cheia o seu a sua apresentação só obrigada Miguel só para encerrar minha fala é, então eu trago aqui quarto exemplo né de como que, a partir de um objetivo de aprendizagem alinhado a uma taxonomia, como que eles organizam a atividade de ensino, a atividade de aprendizagem e a atividade de avaliação. Né? É, então, nessa atividade, só retomando um pouquinho, ele, a, o professor havia pedido para aqui, a partir de, de um referencial teórico sobre o estado de desenvolvimento para que eles encontrassem três aplicativos diferentes de, de exercício de formação de grupo, que podem ser usados na formação de grupo. Então, depois disso, eles tinham que postar as respostas em uma página na UI, no Moodle, e, e aí eles tinham que entender também como que funcionava e como é, eles conseguiam ir em uma página de construção colaborativa, que envolvia essa dinâmica de grupo, como isso poderia ser organizado, né? Então, eu acho que aqui traz um exemplo de como é possível conciliar essa questão de uma atividade teórica né, com uma atividade mais prática. Como que eles entendem isso? Os padrões, por exemplo, os padrões de em de grupo, em, de uma forma teórica, como que eles conhecem, princípios teóricos sobre isso, e como eles fazem isso, é o saber conhecer e o saber fazer, que é a ciência é o doing e o knowing né, é o saber e o conhecer é, pessoal, então são essas experiências que eu trago para vocês eu espero que ter podido ter contribuído um pouquinho com esse processo de formação se é, é algo que eu acredito que se seguirmos eu busco isso o tempo todo, né, facilitar um pouco mais o planejamento das aulas, tendo sempre os objetivos muito bem estabelecidos, assim como estabelecendo critérios de avaliação para que eles possam entender desde o início o que está sendo avaliado, como que eles vão chegar a esse objetivo. Então, agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para conectar, montarmos nas redes de colaboração entre o Instituto Federal e a Universidade Federal de Social. Obrigada, Zenaide, pela fala, bastante esclarecedora. É, tem um ponto que eu acho que eu esqueci de comentar antes da apresentação. É, um o Ruto falou que, a gente, que um semestre, desde a quanto tempo, nós trabalhamos por quadrimestre, então são 12 semanas. Então, acho que fica um desafio conseguir chegar a um nível mais né, complexo, mais é, da taxonomia. Eu acho que esse é um, um desafio para gente, quando né? eu até falei assim, como que é sermos docentes na UFPC, e um dos grandes desafios é exatamente esse. Como trabalhar tudo isso considerando 12 semanas, né? E, e fazer, né, começar a dar aula, interagir com a turma e depois finalizar. Então, é um outro desafio acho que a gente, como docente da UFBC, nós temos. É, eu acho que tiveram algumas perguntas no chat. e que o Miguel conseguiu separar. Poderia passar para nós. Mas, de novo, né, agradecemos imensamente a sua disponibilidade. A gente pede desculpas pelos problemas técnicos, né? Porque aqui a gente fala, né? não adianta a gente ter um backup. caso a gente tem um backup, a gente não tem um D3, 4. E, atualmente, nessas né, nossas adaptações, a gente não consegue ter tantos braços. Né? Então, eu estou já pedindo desculpas para todo mundo que está assistindo sobre essas quedas que tivemos. É, acho que a gente pode passar para as perguntas. Miguel? Vocês viram, provavelmente vocês viram as perguntas voando aí pela tela, porque, na verdade... O plano B a gente não contou, mas sou eu aqui é, tentando é, assumir a transmissão no improviso aqui. É, então, eu, eu anotei, gente, eu vou... Eu, é, a gente conseguiu pegar uma parte das perguntas aqui, porque com, por conta dessas falhas, a partir de um ponto a gente perdeu, mas eu vou tentar recuperar numa segunda rodada. É, então, a primeira pergunta, o Gilberto Martins colocou... É, como despertar essa curiosidade dos discentes nos cursos não presenciais? É, só um instante. É, é, pronto, pode, pode prosseguir aí, pessoal. Sinaide, você quer é comentar, por favor? em relação a Como despertar a curiosidade? Sente. É, eu acho que essa pergunta até foi antes desses seus últimos exemplos. Né? Acho que seus exemplos já trouxeram alguns. Assim, principalmente a questão das ferramentas que usa. Né? Eu acho que, se não me engano, essa pergunta lá já no começo. né? Mas fica à vontade. Não, eu acho que esse é um grande desafio. Né? Como engajar os estudantes em um processo? Bom, Gilberto, uma coisa que eu tenho procurado mudar na minha prática e também estou à procura disso, de como engajá-los, é tentando estabelecer desde o primeiro dia de aula os objetivos de aprendizagem, e os critérios de avaliação e, e, e trazer esse panorama. Onde vocês estão, aonde vocês, eu gostaria que vocês chegassem até o final da disciplina. Eu percebo que. Que há uma certa mudança de postura deles nesse sentido. Ok, então eu vou ter que fazer isso. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu trago dos meninos do ensino médio, eles sabiam, tinha um panorama aonde eles tinham que chegar. Eles sabiam que eles iriam fazer visita, eles sabiam. Que eles tinham isso muito bem estabelecido no início. Mas, dizer, pela avaliação deles, se você pudesse pegar o texto, houve muitos desafios. É. e houve muita coisa que, que de certa forma contribuiu eu gostaria também de saber como como, é. <risos> como engajar eu é, eu acho eu não é que eu também eu penso assim, esse engajamento é bastante complicado né porque eu acho que envolve também é, o senso de pertencimento do aluno na disciplina. Então, acho que a partir do momento que a gente. Eu também sou muito parecida com você, já no primeiro dia de aula, já quando abre Moodle, né, para a aula, já tem lá um plano de ensino, tem um mapa daí não é um mapa de atividades que eu deixo, um mapa mental para exatamente isso eles entenderem esse caminho, essa rede que é formada é, com, com, com os conteúdos que a gente vai trabalhar e também onde eles estão pisando, então, que atividades vale então, que valem o o que é o okay. quê. Então, acho que isso já faz com que eles se sentem, os alunos se sentam mais acolhidos na disciplina. Mas, no lugar, já era difícil. E a gente pensar na UFBC com 12 semanas... Então, eu, eu, eu também vim de uma universidade que a gente trabalhava por semestre. Então, você tinha um semestre inteiro de, de interação com, com o seu discente. Né? O nosso, não. São 12 semanas. A hora que começa a interagir, já acabou. Então, eu acho que é bem complicado. E ainda a realidade é dos nossos alunos. Né? trabalho trabalham, percorrem é, duas, três aulas que eu na universidade. Então, é uma, uma luta diária, né? não é nem uma é uma batalha diária para é, conseguir esse engajamento. Você vê que o aluno ele quer dar sala de aula, mas ao mesmo tempo ele acaba é, sendo vencido pelo cansaço Mas eu acho que é, essa questão de engajamento é uma, é uma reflexão, né? de novo, a palavra é uma reflexão de como docente, a gente acaba tendo que fazer diariamente, não sei se você concorda nisso. Mas eu acho que é isso. É... Tem mais alguma, Miguel? Sim, eu vou tentar passar um... Sim, eu vou tentar passar um pequeno bloco aqui. É, primeiro, uma pergunta que eu já dou uma, uma resposta preliminar para ela. O Fulvio Mendes... É, perguntou se a gente poderia apresentar uma síntese dos resultados de avaliação do ECE na próxima semana. É, eu acho que é um tema interessante, eu não sei se vai caber, eu vou passar isso para a coordenação do, do curso, eu não sei se cabe no próximo webinário, mas se não couber, eu acho que é uma pauta interessante para a gente tocar no, nos fóruns da, é, do curso. Só lembrando também que o Netel não participou diretamente dessa avaliação, ela foi feita por uma comissão específica, né, nomeada para isso. Aí, uma, aí perguntas mesmo, vamos lá. Da Cristiane Ayub, é, ela pergunta, sobre a taxonomia de Bloom revisada, como, como podemos entender melhor esses objetivos? Qual é a diferença maior entre objetivos e competências? Muitas vezes esses campos parecem um pouco misturados, e ela complementa. Eu gostaria de ter mais conhecimento dessas definições todas. poderia nos enviar alguma referência bibliográfica? É, então, tem essa primeira. É, a Zenaide, se você não se incomodar, eu vou passar mais, é, tem mais três aqui, eu vou eu vou lê-las é, lê na, na sequência, mas se você quiser, eu, você dá um toque que eu repito aqui. É, da, na, da professora Natália é, Guilherme de Lopes. É, quando pensamos em desenvolver competências mais avançadas, as estratégias que o professor deve utilizar para avaliar necessariamente também são mais complexas e demandam maior tempo? Aí, outra pergunta do César é, Moyer, eu não sei se eu pronunciei direito. A Zenaide, gostaria de ouvir mais sobre a viabilidade das atividades de avaliação que você citou, por exemplo, texto dissertativo individual, em turmas grandes, 40 ou mais alunos. Obrigado. E por fim... A, Mar a Marcela Galachi fez a seguinte pergunta. No campo, aspas, o que o professor faz, fecha aspas, em algum momento são apontadas questões de acessibilidade? Então a gente tem a, a pergunta da Cristiane Ayub sobre taxonomia de Bloom revisada e referências, da, da Natália, é, perguntando sobre é, avaliação é, no caso de Competências mais avançadas, do César em relação à viabilidade dessas atividades de avaliação para turmas grandes e da Marcela sobre acessibilidade. Nossa, Miguel, não sei se eu vou lembrar de todas, mas vamos lá. Eu só tenho que repetir assim, só para é, lembrar. Pode deixar que eu vou repetir. A primeira. Você poderia repetir a primeira, sobre objetivos e competência, né? Como, como compreender isso? A primeira é sobre a taxonomia de Bloom revisada. Como podemos entender melhor esses... Ob... A primeira é sobre a, a taxonomia de Bloom revisada. Como podemos entender melhor esses objetivos? Qual é a diferença maior entre objetivos e competências? Muitas vezes esses campos parecem um pouco misturados. E ela, a, essa é da Cristiane aí, ela pede referências biográficas também, se você puder. Se for o caso, você pode compartilhar essas referências para a gente depois, a gente coloca lá no, no curso também. Sim, eu vou, eu passo depois, Miguel, em relação às referências, sim, tem algumas, e aí depois eu passo Miguel e você compartilha, E assim, de memória é muito complexo. Bom, Cristiane... É, na verdade, quando nós começamos a fazer esse exercício, a gente começou a fazer exercício a partir da ideia de habilidades e competências. E aí a gente percebeu que, se você buscar na literatura, existem muitas interpretações sobre habilidades e competências, e às vezes você fica até perdido sem, sem conseguir entender o que realmente é isso. Então chegou um momento em que nós, pelo menos o nosso grupo, nós optamos por. É, entender isso como objetivos maiores e objetivos menores, objetivos gerais e objetivos específicos. Eu entendo hoje a competência como é, chegando no nível do BIM que ultrapassa o ser, que ultrapassa os limites da escola. Então, por exemplo, se eu estou ensinando uma habilidade de escrita, de escrita dissertativa para eu, eu saber se, se ele desenvolveu essa competência, não vai ser na minha disciplina que talvez eu consiga perceber isso, isso ultrapassa um pouquinho do limite, serão nas experiências que ele vai viver lá fora, de avaliações, de, de contextos reais, que ele consegue demonstrar isso, Que a competência, ela envolve as três dimensões, que é a, a, o afeto, a afetividade, o saber fazer e o conhecer. Né? Então, tem uma questão toda afetiva aí que a gente não consegue Espaço, por ser um espaço escolar, a gente consegue identificar uma competência. Por exemplo, usar o diálogo em ambientes online. Vamos imaginar, ok, usar o diálogo, a partir dos princípios da dialogicidade que Paulo Freire traz, usar o diálogo pelo WhatsApp. Como que eu vou conseguir identificar se esse aluno é competente no uso do diálogo? Mas existe toda uma referência, existe sim uma referência que eu achei mais... Tranquilo de ser entendido sobre as diferentes capacidades e competências, mas hoje, para nortear é, os objetivos de aprendizagem das minhas disciplinas, a gente opta pelos resultados pretendidos de aprendizagem. Então, não sei se eu respondi, Cristiane, sua pergunta, mas a gente, por, por não sermos estudiosos sobre isso, e na educação profissional há toda uma discussão sobre o currículo baseado em competências, então. Tem toda uma questão histórica por trás do estudo, então a gente não entra nessa discussão por não termos estudiões. A gente usa é, aprendizagem centrada no estudante, e quando a gente pensa em prática pedagógica, a gente pensa nos resultados pretendidos da aprendizagem. Em relação à segunda pergunta, Miguel, da Natália? Isso, a pergunta da Natália. Quando pensamos em desenvolver competências mais avançadas, as estratégias que o professor deve utilizar para avaliar necessariamente também são mais complexas e demandam maior tempo? Então, eu, eu vejo da seguinte forma, pode demandar mais tempo para o processo de aprendizagem. Isso não quer dizer que seja para o processo de ensino, porque uma coisa não é a outra coisa. Eu, eu não entendo o ensino como ele é, tem que levar a aprendizagem, mas pode ser que não leve. Né? Então, não vejo uma coisa como ensino, tracinho, aprendizagem. Eu vejo ensino e aprendizagem. Né? Então, a questão do tempo, eu vejo que, dependendo, por exemplo, é, criar uma maquete que represente é, todos aqueles objetivos que eu dei como exemplo, né? tanto da disciplina, das seis disciplinas. Então, se nós pensarmos isso, que para mim é um nível muito superior da taxonomia de Jung, que é criar uma representação de tudo aquilo que eles entenderam sobre é, o manejo do gado leiteiro, sobre como integrar e pecuária. Então, eles passaram por esse processo interior de compreender e entender. ali um processo de conhecimento superior, que é analisar, avaliar e criar uma representação, isso demanda tempo, mas eu não, eu não enxergo esse tempo de ensino, eu não enxergo esse tempo de aprendizagem. Então, respondendo a pergunta da Natália, demanda tempo para o estudante, sim. Né? É um tempo de aprendizagem. Não sei se eu respondi. A terceira pergunta... Joia Zenaide, é. terceira pergunta, do, é essa mesmo, do César Moirer. É. o texto certativo dissertativo? É isso? É. Miguel, é. só para eu não surgir muito na resposta. A, é. Sim, a, eu vou repetir ela aqui. O, do César Moirer.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 Né? Então, nós temos uma experiência de, vou falar a minha realidade, e aí eu vejo isso daqui como um problema também, porque eu sou professora de língua portuguesa, eu entendo o quão complexo é isso, para mim, com uma turma grande, não somente turma grande, mas com cinco turmas de 40 estudantes, tá? então, isso fica um recado muito grande ao professor. Então, eu vejo isso aqui como uma questão de organização mesmo, estrutural, do, da nossa distribuição de carga horária. Né? Uma das coisas que eu percebi que, que, faz, que resolve esse problema, pelo menos na instituição, estou desenvolvendo estágio do doutorado, é que a forma de organizar... As Carol, eu não consigo aqui a fazer docente, a, é a exibição, exibição do Mentimeter e, mente e tal. Veja e se que você quer tentar fazer isso compartilhando a sua a tela ou se é a gente pula essa dinâmica e encerra sem essa dinâmica É diferente. Eu acho que a partir do momento que a gente mudar a forma de distribuição da carga horária docente, eu acho que a gente ameniza isso, esse problema que para mim é, é organizacional, a questão de organização do trabalho docente que gera isso. Então, por exemplo, é, eles trabalham em forma de team, não sei se... se, se ouvi, em, forma de, em forma de team work, que é exatamente o que eu estou pesquisando, que é o Community Professional, é, professional Learning Community, são as comunidades é, de aprendizagem de professores. Então, eles têm um... Vou tentar traduzir para o nosso contexto, mais para o meu, porque mais prefiro por exemplo, tem um curso de agronomia Desse curso de agronomia na instituição tem 5 professores de língua portuguesa não sei 10 professores da área de agrárias e assim por diante ao invés deles distribuírem aí tem 10 unidades curriculares ou seja, disciplinas. ao invés deles distribuírem essas 10 unidades curriculares para 10 professores diferentes eles fazem o teamwork quer dizer, a turma X tem 40 alunos Desses 40 alunos, ficam três professores responsáveis. aí eles colocam a carga horária desses professores maior. Então, eu, como professor de português, eu fico 20 horas semanais, vamos contar assim, na turma, turma de agronomia. O outro professor de português fica com 20 horas semanais na turma de informática. O outro, e aí, vai distribuindo. Ou seja, ao invés de eu ter várias turmas, né, português 1 na agronomia, português 2 na informática, e assim por diante, eu, às vezes eu fico 5 de 10 titulares, ou ingênuos de turma, eu fico uma turma responsável pela língua portuguesa e por outras disciplinas que são da, também das áreas afins da minha formação. Né? Não somente com a língua portuguesa, mas com a língua inglesa, mais com a literatura, que são áreas afins. E por então, eu acho que essa forma de organização do trabalho docente ameniza essa situação que nós temos é, em relação à sobrecarga e o que impede muito a questão da qualidade em, em, na, na correção, na orientação, no desenvolvimento do estudante em relação ao texto dissertativo, que cisa uma forma grande. Eu me sinto muito sobrecarregada quando eu preciso avaliar, no caso 20 pesos, 20, 200 textos, então é desumano, mas é uma questão estrutural, não sei se eu respondi, se eu dei, ou se eu, <risos> se eu tocou numa ferida que está muito além do que eu possa resolver, eu acho que a questão, nós estamos caminhando, eu acho que futuramente a gente, eu acho que o caminho é esse, partir para teamwork, os trabalho de times, professores que trabalham em times, então, um da área de informática, um da área de letras, outro da área de, de, seja, do curso, em áreas afins do curso. Isso, certo. A última pergunta, Miguel, acessibilidade? Isso, Zena, a Zenaide, a da, tem a da acessibilidade, e a Michele Sato, que é uma das docentes do curso, perguntou também sobre qual a importância de fazer o um mapa de atividades na estruturação do AVA a ser utilizado. Se você é, puder comentar essa também. Tá, mas eu poderia repetir. Uh, uh, e quem é que eu não anotei? A da acessibilidade? A de Marcela. Isso, da Marcela. Marcela. E, e a, a última é da Michelle. Qual, qual é a pergunta? Desculpa, Miguel, minha memória não é tão boa. Imagina, desculpa que eu te joguei várias ao mesmo tempo. Da Marcela, é, no campo, é, não, não. o que o professor faz, em algum momento são apontadas questões de acessibilidade? Ah, desculpa, não, acho que eu não consigo responder é, essa questão... É. No campo, como assim? Eu, na verdade, foi, eu acho que eu não estou conseguindo entender, e também eu não sou especialista, e foge um pouquinho, tá? até é, a minha... É, eu acho que a, é da Marcela, essa pergunta, Isso. a Marcela está no nosso grupo multidisciplinar, eu acho que é mais no sentido se eles, ah, os professores, incluem algo de acessibilidade, tanto no IF ou lá na Finlândia, que você viu, e se sim, como, que horas, né? Se isso parte deles ou parte de, de alguém mais, por exemplo, no centro, alguém que ajuda esse professor. Você tem alguma experiência no ou lá mesmo na A Acessibilidade em relação à estrutura física. Acessibilidade e... para estudantes, necessidades especiais. É... Não? Não, eu não consigo, Marcela, sinto muito responder. Então, é, um, é um trabalho aqui no Instituto, na Finlândia a gente viu muito pouco sobre isso, é, e aqui no campus a gente tem um núcleo, que tá? discutem e buscam estratégias, e trabalham, eles trabalham diretamente junto à equipe pedagógica, proposta né? pelo um pedagogo, pelo psicólogo, pelo assistente social, então há uma equipe, e nessa equipe existem professores e estudantes envolvidos que, que discutem isso e buscam alternativas para as situações que aparecem, assim, para as situações de necessidade do estudante. E eu não, não tenho conhecimento. Eu, não... eu posso compreender é. um outro lado? É. É. Eu falar sobre a Finlândia, não sei se você chegou a ver isso, Zenaide, mas eles têm uma área que se chama Counseling Guidance que vem desde o jardim da infância e vai até o ensino superior técnico ou, ou a universidade tradicional. Então, assim, eles existem é, os ac aconselhadores ou é, esses suportes, mas são mais estruturais. Então, por exemplo, lá, eu não sei se você teve a oportunidade de ver lá na rank mesmo, mas tem estudantes que, às vezes, eu, nem, eu não consigo, eu, na minha experiência de vida como aluna mesmo, como professor, eu não consegui ver aqui nas universidades. Mas eles dão esse suporte, ele é muito individual. Então, eles estudam a parte psicológica, eles estudam é, a é, parte neurológica mesmo, é, outros tipos de necessidades, sejam elas sociais ou não. E eles dão esse suporte nesses counseling guides. Na verdade, eles têm módulos só de aconselhamentos e diretrizes para esses estudantes. E aí eles. É, eles não têm essa, esse nome né, de acessibilidade, é uma outra divisão que ele fala mas eles têm assim, um acompanhamento mais geral. Então, não fica só a cargo do professor, isso que eu queria dizer. né, que Eles têm módulos especiais para isso, para que os estudantes consigam trilhar esse essa trilha de aprendizado. Mas bom, é. só uma complementação, eu acho que o Miguel tem a última pergunta. que eu Deixa eu só complementar essa, porque eu acho que é importante a discussão né, da questão da acessibilidade. Porque a gente tem que sempre pensar que se a questão é, dessas estruturas, elas vão sempre feitas por ensino no remoto, a gente tem, né, e na verdade isso é uma, uma questão que precisa ser abordada, talvez institucionalmente, e não tanto a carga do professor. E também tem itens que é a carga do professor, que são escolhas do professor, no que ele deve fazer, escrever o que ele deve fazer. Um deles, eu até já cheguei no em algum momento, que é o desenho universal do ambiente virtual. Assim como a gente tem é, as estruturas físicas, quando a gente tem as aulas presenciais adequadas né, e adaptadas para situações, a, o ambiente virtual, o AVA, também tem que estar adaptado a isso. Então, essa adaptação ela é institucional, que é a estruturação do ambiente virtual dentro do desenho é, universal, dentro daqueles, daquelas codificações necessárias. O que cabe ao professor? Ah, então eu vou fazer um vídeo sem pensar nas questões de, por exemplo, dos não ouvintes, né? É, ou ainda escolhas de materiais, é, gráficos que tenham padrões de cores, então isso cabe ao professor, acho que são, são itens que talvez a gente possa perceber em algum momento detalhar isso. É, outra coisa, eu sou entusiasta pelo Miguel, assim como Miguel, é os Optar por reias facilita, por exemplo, a transcrição de textos dos, al dos alunos que tenham baixa atividade visual do que utilizar, por exemplo, textos escaneados. Então, isso cabe ao professor, o que ele deve fazer. Só para amarrar um pouquinho isso, tá? Só para não deixar perder essa oportunidade de falar. Então, acho que agora, acho que o Miguel ele pode ir para a última pergunta. Perfeito. A última pergunta é a da, da Michele, que é, é uma das docentes que está atuando no curso, né? E a pergunta dela é: qual a importância de fazer o mapa de atividades na estruturação do Ava a ser utilizado? Bom, Michele, eu be... hoje eu não consigo, <risos> eu tô nesse estágio. Primeiro eu tenho que visualizar o todo para eu conseguir calcular a hora que eu tenho, inclusive para diminuir esse todo. Eu coloco um objetivo de aprendizagem que está no nível da taxonomia muito alto e o meu tempo está curto como vocês disseram o tempo de vocês é nosso, então é muito importante você fazer o mapa de atividade até para você conseguir diminuir os resultados de aprendizagem que você colocou. Então, isso não quer dizer que vai tirar, você vai tirar conteúdo, não. Você vai diminuir a expectativa de aprendizagem que você espera do estudante. Então, eu vejo, assim, um mapa de aprendizagem fundamental. Eu não fiz esse exercício, é a meu próxima tarefa, que próximo semestre, que é, antes de iniciar o semestre, nós estamos em fase interna do primeiro semestre, antes de iniciar o próximo semestre letivo, é ter esse mapa de atividade, né, é, trazendo os objetivos de aprendizagem, o conteúdo, o objetivo de aprendizagem e o alinhamento, né, o, que que eu, o que que eu vou sugerir né, em relação a texto, a, virtual, a aula, enfim, qual recurso eu vou utilizar, o que que o estudante vão fazer e qual eles vão demonstrar que eles Conseguir alcançar esse objetivo de aprendizagem. Eu, particularmente, eu acho que é muito importante, até para você conseguir direcionar e reestruturar ao longo do caminho. É um processo. Você faz um plano e, durante. E no ensino remoto, isso se torna, eu acho, muito importante. É, Miguel, tem mais alguma pergunta? Não, foram é, essas as que eu consegui pegar aqui. Então, é, se me permite, Zé eu só vou complementar rapidinho essa questão do mapa e a gente já segue para o encerramento, tá? É, eu, assim, eu já um tempo, eu venho fazendo esses exercícios, mesmo com as disciplinas presenciais, esse exercício de tentar entender, é, aula a aula, esse conteúdo programático, qual é o objetivo né, de aprendizagem e aí estabelecer as estratégias. Eu acho que é, aquilo que eu comentei na, na, quando eu, eu abri na minha introdução, que é, basicamente, tentar ver como que essas peças se conectam. Então, se por exemplo, é, no nosso momento agora, que a gente vai entrar no quadrimestre estudiantado, a gente sabe que são 12 semanas. É, eu tenho um determinado conteúdo programático, eu tenho um objetivo geral e os específicos da minha disciplina, e eu consigo começar a desenhar como eu vou atingir a esses dois, a esse objetivo específico e ao objetivo geral, considerando o, o, o objetivo do curso que a gente né, ou ainda a missão é da então é, é fazer exatamente essa caminhada eu, eu me, vi, me veio muito na cabeça aquele seu slide é, é, que tinha riscado. então acho que é, talvez seja esse exercício é, e essa esse é o desafio né? como que eu vou construir semana a semana o meu processo né e então desse processo eu conseguir é, colocar dentro né, do ambiente virtual acho que para a situação que nós estamos hoje né do caso Messi suplementar, e, ele todo, 100% remoto, uh, o mapa de atividade ele vai ter duas funções primordiais. A primeira é eu conseguir construir de forma coesa, de forma até mesmo uh, compreensível para os nossos alunos, qual que é cada passo né, dentro desse processo. Então, o, o mapa de atividades ele vai ser esse instrumento que vai permitir desenhar o ambiente virtual para receber o nosso aluno. E o segundo é que objetivo, como a gente vai chegar ao objetivo geral da, da disciplina, como que eu vou ter de trabalhar cada um é, dos itens básicos da minha emenda, né E para isso a gente tem que ter estratégias. Então, é bem o que a Zenaide falou. Que material audiovisual eu vou usar, que textos, que atividades Então, a partir do momento que eu consigo compreender esses objetivos, semana daí no, no nosso caso, semana a semana, não vou ter os meus objetivos, eu começo a pensar que material eu vou precisar buscar, que material eu vou é, construir que e como, e como eu vou saber se se, é, foi, se aquele objetivo de aprendizagem foi atingido ou não, que daí é a forma de dar as formas, os instrumentos de avaliação também. Então, eu acho que para gente, no momento que nós estamos pensando e planejando já o quadro-mestre ela... Né, o mapa, a gente a ferramenta que vai transpor aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que a gente está né, costumeiramente fazendo no presencial para um ambiente totalmente remoto, de forma que esse ambiente ele seja é, não digo agradável, mas que ele seja acolhedor também para os nossos alunos, eu acho que é um pouquinho né, isso é uma opinião minha, pessoal independente assim, é, é, do Metel ou de, da, das equipes né, que eu faço parte, bom é, agora, então, eu agradeço muitíssimo né, a sua colocação, a sua disponibilidade, né, a sua aula foi fabulosa, assim, é, trouxe né, desde a parte é, da taxonomia até os instrumentos, né, exemplos é, concretos e foram aplicados tudo. Então, fora sobre a sua experiência é, nessa área. Então, agora eu acho que a gente pode encerrar, né? agradecendo também a presença de todos. Não saiam, porque tem um exercício final, uma atividade, uma interação final que a Carolina vai fazer. Então, de novo, eu agradeço pelo convite de estar com vocês. É, aprendo sempre muito, né? E passo a palavra para a Carolina. Então, obrigada. Muito obrigada, Ângela, pela mediação. Muito obrigada, Zenaide, por trazer e compartilhar tantos com conhecimentos. Com certeza... É, queremos ampliar essa rede e esse é, compartilhamento de experiências, né? É muito importante para a gente melhorar ainda mais. Bom, não vou estender, vou compartilhar aqui minha tela, depois algum de vocês falam se está tá dando certo. É, a gente vai fazer um exercício bem rápidozinho. Então, a gente teve algumas quedas, então a gente não tem tanta gente aí na no nosso. YouTube, mas é, eu queria que vocês entrassem nesse site, que é www.mente.com, ou é, coloca o celular aí no QR code com um o leitor ou com a sua câmerazinha voltada para ele, né? E coloque esse código 7490922 e a gente tem uma pergunta para refletir. E aí, como que a gente foi essa semana com o tema Objetivos de Aprendizagem? É, a hora que vocês entrarem né, no Mente, esse, esse, essa ferramenta a gente já usou na, em alguma dinâmica, acho que na primeira, né, então é essa mesma, porém, tem que colocar esse códigozinho. Eu vou colocar a minha aqui. Quando vocês entrarem, Uh, Miguel, se você puder, coloca o código e o site lá no YouTube para mim, por favor. Então, vai aparecer a pergunta. Você, E aí, você já deu o salto de Bloom essa semana? Após essa semana e todas as reflexões sobre os objetivos de aprendizagem, onde você está na taxonomia de Bloom? É, criar, avaliar, analisar? aplicar, compreender, lembrar, e aí estão as respostas, eu vou fazer a minha também, porque eu também sou aluna aqui no curso, bastante lembrar, entender, aplicar, analisar, poucos avaliar e criar, 26 pessoas. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver quanto que a gente tem aqui no, no YouTube. 69, então até 36 é um bom número. E aí fica a segunda pergunta, já que a gente tem bastante lembrar, entender, já está na aplicar 26%, como será que a gente consegue alçar os outros níveis, analisar, avaliar, criar, como eu como estudante, né, como eu como cursista e docente, consigo utilizar a de bom a ponto de ser, né, usar a fala da, da Zenaide, é muito bem dita, que é o BIM, que eles usam bastante lá na Holândia, a ponto de ser, né. Mas enfim, a, era só uma, uma dinâmica rapidinha a gente entender como que vocês estão com essa semana, como usando a taxonomia mesmo para entender, entender qual que é a autonomia, né, e qual foi o aprendizado, como, como está sendo aprendizado, é quanto aos objetivos de aprendizagem. Bom, então eu volto a, agora para agradecer mais uma vez a Zemad pelo convite. Muito obrigada por compartilhar todos os conhecimentos e por fazer esse tempo, né, que a gente sabe que é tão importante para todos. Né, compartilhando toda a sua experiência na Finlândia, no IEF, trazendo suas referências, né? E aí até te perguntar, a gente pode, geralmente a gente está compartilhando as apresentações, a gente pode compartilhar essa apresentação dentro do nosso Moodle, do curso? Sim, claro, vontade, pode compartilhar e, Miguel, lembre-me da referência que a colega pediu. Tá de seu nome, é de é. Que, inclusive, tá, tá, no, tá no slide num é dos slides tá? E Ângela obrigada, muito obrigada também pela mediação e trazer toda essa linha, né, que, que é qual que é o objetivo da, da UFBC como um todo, até esse percurso, a gente até a gente chegar qual que é o objetivo da sua aula, né, acho que foi primordial. Mas então eu passo a palavra para o André para fazer o fechamento e agradeço a todos e boa noite. Então, muito obrigado, muito obrigado a todas, todos que participaram, de alguma maneira, no YouTube, que participaram aqui nessa sala, a Ângela, a Zanádia, a Carolina, a Miguel, o Max, que estava no apoio, agora uh, deve, deve estar tentando recuperar a sua internet em casa. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se mantiveram até o fim dessa, desse webinar. Nós tivemos uh, esses problemas técnicos e, e gostaria de, de chamar a atenção que somos uh, todos e todas vencedores por seguir até aqui, mesmo com toda essa questão de, de internet, de ter caído o vídeo em alguns momentos, uh, isso mostra que a resiliência a, a persistência de todos, de quererem aprender mais, de quererem a, a, a participar aqui desse momento de formação, fico sem jeito de pedir desculpas porque nós não tivemos culpas, mas também vale a experiência que isso poderá acontecer muitas vezes durante a mediação da, da disciplina, das disciplinas. Isso vai acontecer, está cada um na sua estrutura do lar, né, sua estrutura residencial e que isso pode acontecer, e isso faz parte da, da experiência. Então, muito obrigado a todas, a todos, e até a próxima semana, e um grande abraço, uma boa noite.